Seja Drop, o melhor site do upgrade do CSGO. É. Ai. Already a lot of damage done. This is the fake A play. And Godset did have a third man up on A, but. Barton's dropped into the site, wanting to have someone in here, right, to actually try and hold this back. But look at the speed of these rotations, mate. This is what I'm saying with Godset. They are no slouches with the rotate. Phelps yeah. gonna mop it up with four down through Con. And, bro, like, before Team One, who are trying to pull the wool over your eyes, by the way, who are, like, trying to misdirect the flow of everything, before they're even set up and have their utility into that B site, Phelps is already down Con. There's four players incumbent in the B bomb site. Todos os me mais e mais com o que o fazer e como... aqui no site do Drop e bora sorte. Eu vou abrir essa primeira caixa aqui, Best Off the Best. 75 tá carinha, né? Vamos ver. Se é só uma seda, ter ter sorte. Vamos nessa.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 Eu Oh, bem mais uma, né? Esquece de faca. Eu não consigo Fazer contrato. Hum, tem que de três itens. Sete tá? vinte And this, sorry. Might be a pacifist route to win and around. Time's running out and over at Ramsman oh. holds on. He might have just made this happen. Just enough time for that bomb plant to come in. And now Phelps locked in this 1v1 oh, versus the Orpa Breezy. The nay could be big, the nade could be huge. It's a lot of damage. But Breezy's still alive. Still a factor, oh. and Phelps knocks him out of the round. That was chaotic. That was weird. It was uncomfortable. You almost didn't like what you saw, but in the end, God sent, do see it through. Full faith in the call, cool, I guess, right? Breezy just continues yeah. to fight. <laughs> Stan must be saying, just wait, just wait. I got him. I got him. They have no idea. I've got him. But I mean it's one thing to you know Taco knows he has timing there as EG are very quiet, very slow in lower, and it's like, you know, I think God's in a waiting for the lurk. Once you see the AK in that round, you're like, okay, they're definitely be the heavy B now. But it'd be one thing sneaking into dark with a rifle where you can actually do something but an op in dark. Like what were what were you hoping for? Really? You'll probably kill that, ne, Telvin build? 6 a 4 não um estabilizou, legal, tá, tá cara, legal, está, está, está está está. Legal. aí, ó, ó, agora, opa, oh, oh, que pegou, isso, o oh, Thelps tá, é muito diferenciado de mim, é, olha, ó, ó, anti-flash, anti-flash, anti olha. beleza, olha, tá aqui, beleza, felpeira, olha, olha aí, olha aí, olha aí, que beleza, tem é, a piada, tem, que isso, Lato, olha o Lato, Pô, vamos fazer esse pisto aqui, beleza, Bartinho. Ó, já pega a USP, já pega. Isso é aí, isso, isso. Isso, a USP combina é mais. Isso. Smoke. Ó, parou, ó. smokou. Molotov, ó, moles, ó. Ó, ó. Cheio, de, cheio de, de molotov na bunda. Ó. Já, já sabe, já sabe. 4x2, adulto, hein? Adulto, adulto. adulto. Pistol adulto, pistol adulto. 4x2, ser oiísmo, Liminha, ser oiísmo. Sem aparecer. É Sem hora que de botar a cara? Não. Taquinho, o taquinho pega Aqui. a informação. Ó. Só a informaçãozinha, daqui. Olha ó. Ó. já já volou, Ó, ó, toma, ó, ó. Melô, melô, melô, melô, melô, melô, melô. Melô, George. Aí. George curioso. Olha aí. E o Phelps, e o Phelps. É assim. E o Phelps, 11x5, galera. 101. Nossa, não. Uhum. Beleza, Boa. beleza, Felpeira. O Phelps é muito ligeiro na Smoke. Olha, ele como, sabe, não. é. Vai tentar então, passar ó, Smoke no Phelps? Não dá, não ha. dá. Não. O Smoke Criminal. O Smoke Criminal. É. Isso aqui é bom, viu? Porque eles forçaram. E aí o próximo round é Echo, velho. O próximo round dos caras é eco. Eles forçaram. Que beleza, Liminha. Que beleza. Então, o Lindinho também é Smoke Criminal. É? Ele, é? ele joga bem com a Smoke, ué? É, Smoke... Que beleza, Lémias. Alem...